Eu comecei futebol no futebol de salão, né? Que hoje é o futsal. Então, foi lá que é, a pessoa que me levou para o Flamengo, Celso Garcia, me viu jogar. Então, eu tenho aqui... Dois... Olha só o tamanho desse troféu. Foi o primeiro troféu que eu ganhei no futsal. Eu fui... Vi... Não fui nem campeão, fui vice-campeão. Mas ganhei essa réplica aqui, né? De é melhor jogador da competição. Então, tá... Esse foi o primeiro. E depois que no legal. River, onde, onde no River eu ganhei esse aqui como o melhor. E caramba! Caiu. O troféu é tão pesado que caiu, derrubou tudo. aqui! <risos> assim com esse pequenininho do futsal, você tinha quantos anos? Eu isso aqui foi em 68. 68, do futsal, o primeiro, né, que você ganhou? É, foi o primeiro. 68, eu Nossa. tinha... É, deixa eu ver. É, que... 68, você é de 50 e... 70... 15 anos. Não, não, Sim. 68 não. Estou vendo aqui, Ei, que isso, não é 68 é... não. É, deixa eu ver que o 6 aqui está... Foi... Já está até gasto. É, 64, 65, por aí. Eu tinha... 11, era... 12 anos. 12 então, anos, né? exatamente. E aí foi esse daqui, né? Que eu, que eu ganhei de craque do ano lá da competição. Do clube que eu jogava, que era o River. E aí eu tinha é, também nessa mesma idade. E foi nesse clube River que eu jogava um torneio interno. É, esse foi o primeiro individual Que eu ganhei na minha vida Foi esse tá? É, E tá guardado bem Cuidado até hoje É né? uma, uma, um bonito troféu <música>